Aquele padrão, firmeza, família Aê, na hora que o beat virar, vocês vem, hein? Dois MC partindo pro Bang Bang que vocês querem ver? Sangue. Dois MC vai partir pro Bang Bang E o que vai escorrer? Sangue! Naltela, tranquilidade, postura E muita sagacidade Um, um mas é de verdade, o bagulho é louco, eu vou me envolvendo Tá entendendo? Desenvolvendo Faço como um desenho, mas troco de mão? Tá ligado, eu não sou escoto Troquei de mão porque eu sou canhoto Sabe como é que vai? Deu uma parada porque aqui é o pai Muita possível, tranquilidade Tô, tô, tô, tô Só sentindo o beat de verdade ha. É, que dia Certo, certo, minha... Ei, certo minha família, Bruninho na voz Meu padrão, vamos pra cima Vem comigo né? oh, oh, oh. Só tem duas opções Qual vocês vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer Só tem duas opções, qual vocês escolherá, Vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer já que o beat soltou, chego devagarinho o Filé, vai virar de frango a passarinho Por isso que eu bato, cê sabe Bagulho é muito louco, não chegar aqui de verdade É mais que qualidade, é saber fazer Saber improvisar, sabe se pronunciar E sabe pensar, tá ligado, parceiro? Por isso nós é consequente Hoje o invadindo a sua mente Filé, cê tá ligado como é Bagulho é muito louco, hoje aqui na improvisação Só que desculpa te dizer Você é muito feio, quanto uma casa com a sobração, essa é a verdade, mano. Bagulho é muito louco. E tá de frente comigo, você se fode. Cê tá ligado comigo, cê não pode. Bateu de frente com o pior pesadelo e enroscou o bigode. O amor. Depois do bigode enroscado, nós vai votar. Certo? Quem gostou das rimas do Filézinho, barulho? O amor! Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho! O amor. O amor. 1 um a 0, Bruninho, firmeza total? É. Bruninho terminou, começa naquele padrão Puxa o um grito por favor, DJ Puck Essa é a história de um anão que te deixava... Mas o anão já de chavô, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai, matar, vai morrer. Você puxou o um instrumental? É isso que você fala hoje, você vai passar mal. Tutu tutu, tu. eu não entendi. Na moral, você parece o um caguinho. do tu, tudo PPP pe, pe, pessoal. Você conhece do Lula é que não, tem o um auto túnel, se acostume, hoje não tem barganha Primeira vez que hoje você entra, só que na primeira você apanha Cê sabe como eu é meu passa porque o bagulho é longo E cê sabe que tem que ter uma sete. então nós te diz como é Você tá na minha frente, no céu atropelei igual foguete Não paro por nada, cê tá ligado meu parça Que agora vou dizendo, eu tô calmo como um monge Você é a pedra no meu caminho, desculpa, não posso parar Aê pedrinha, vou te chutar para longe É um gritinho tradicional Na moral, isso é Na moral, isso, isso é, é a Batalha central Na moral, isso é a Batalha central, a humildade é essencial, o respeito é fundamental isso É fundamental, esse é o elemento Eu não gostei, esse é o fundamento Dá uma distância, pra cá, pra lá Não se com o barulho não, não vou parar O bagulho é louco, eu vou rimando Olha bem na sua bolota, olha bem na minha bolota Sabe o que eu vou fazendo? Mais ou da distância, nós não tá no mais ideia de que tá vendo? mil grau Vou acelerando porque na minha primeira batalha Eu mandei um instrumental E o bagulho é louco, eu vou olhando para o vento Devagar eu sinto o mas nesse momento Faz tempo que eu não bolava, não é meio de explicação Dei até uma travada, só satisfação por estar aqui É que minha pequena sugou que o pai tava aqui Família, vocês ouviram, vocês decidem Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho Uou! Quem gostou das rimas do Filézinho barulho Uou! 2 a 0 Bruninho, Bruninho tá na próxima fase família